Olá, sejam bem-vindos. Seguindo a nossa série de webinars sobre o tema A gestão do desempenho corporativo, hoje estaremos falando sobre os desafios na elaboração do orçamento de vendas e a gestão da rentabilidade. Este webinar foi elaborado por nosso consultor especialista em prática de gestão, Luiz Johansson, com larga experiência em projetos junto a empresas de médio e grande porte, de diversos segmentos econômicos, onde a GESPLAN atua com a oferta de soluções complementares e integradas aos principais sistemas de gestão do mercado, potencializando os processos de planejamento e gestão financeira. Vamos abordar inicialmente alguns dos desafios do planejamento de vendas e as características de seu processo orçamentário. Depois vamos abordar brevemente sobre a importância da adoção de um bom modelo para a gestão de rentabilidade. Por fim, falaremos um pouco sobre as ferramentas que as empresas vêm utilizando para apoiar nesses processos e também apresentaremos uma visão da solução e das práticas que a Gesplan tem implementado junto a seus clientes. Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a gestão de vendas vem enfrentando vários desafios, como o dilema de ampliar participação em mercados já saturados ou com margens estreitas. Inovar ofertas para conseguir atingir seus resultados e metas. Vencer a concorrência de produtos importados ou substitutivos e assim por diante. Para desenvolver um plano de vendas com qualidade, as empresas enfrentam alguns desafios. Compreender o mercado em que a empresa atua e os passos de seus concorrentes. Compreender a precificação, os custos, despesas e a margem de lucro na sua estrutura de comercialização. Estabelecer um plano alinhado à estratégia da empresa para os próximos anos. Isto é, entender para onde a empresa está caminhando. Muitas vezes isso não é uma tarefa fácil, pois nem sempre a equipe comercial tem a clareza de quais são os objetivos de crescimento e sustentabilidade. Quais os produtos ou linhas serão priorizados, quais os planos de inovação e acaba focando apenas em metas de curto prazo. Estabelecer o um mix equilibrado entre mercado, produto, receita, margem, ou seja... Mix vai garantir as melhores margens e a sua sustentação no mercado. Estabelecer e garantir políticas de vendas adequadas ao uso do capital, ou seja, conhecer as políticas financeiras e de investimentos da empresa. Estabelecer um plano alinhado às políticas internas de produção, capacidade de entrega e, por fim, o planejamento de vendas sempre deve estar integrado ao plano de gestão da rentabilidade da empresa. Um dos passos para vencer estes desafios está numa boa estruturação do processo do orçamento de vendas. O orçamento de vendas é uma das etapas mais importantes do processo de planejamento empresarial. Ele é, na maioria das vezes, o propulsor e orientador dos demais elementos orçamentários da empresa. Ele norteia não só a receita, a participação de mercado, mas também toda a cadeia produtiva e de investimentos ao longo de seus exercícios fiscais. O orçamento de vendas deve partir de uma reflexão dos diversos cenários do planejamento estratégico de vendas. Estes cenários devem considerar informações históricas de vendas e dados estatísticos, informações do mercado e concorrência, indicadores da economia e opiniões de analistas de mercado, e também considerar as definições mestras da estratégia da empresa, de médio e longo prazo, para garantir que o plano contemple as metas de crescimento, as políticas financeiras de investimento e de inovação. As políticas de vendas estão muito sujeitas ou até mesmo são ditadas pelo mercado. Desta forma, um bom planejamento deve estar baseado na estruturação e composição das receitas e mensurar a margem em níveis da estrutura comercial, como canais de vendas, representantes, linhas e famílias de produtos e, principalmente, a distribuição regional atribuída pela projeção fiscal. A boa estrutura de uma hierarquia do modelo mercadológico de comercialização é um dos grandes pilares para a elaboração de um orçamento de vendas assertivo. Para assegurar o cumprimento de políticas adequadas à competitividade da empresa no mercado, o orçamento de vendas deve estar estruturado em algumas premissas fundamentais. Participação de mercado, um mix equilibrado que assegure e não só a meta da receita, mas, principalmente, a melhor margem de lucro. Políticas financeiras, como prazos e meios de pagamento. Nível de estocagem. Projeções cambiais. Qual o impacto que temos caso o dólar tenha flutuação ativa ou passiva no resultado da empresa? Qual a margem? Vale a pena comercializar mais no mercado interno ou externo? Vale estocar e esperar para vender? Nível da atividade econômica. Este é um item importante a ser levado em consideração desde os macro-cenários de vendas, pois pode interferir em todas as estratégias de vendas. Compor volume e preços adequados ao melhor mix para o mercado, margem e também as premissas internas de capacidade de produção e logística. Muitas vezes, este é um dos principais itens cobrados pela empresa, que se não for aplicado de maneira correta, onera os resultados. O orçamento deverá ser em unidades físicas e monetárias. Porém, note que em alguns modelos de negócio, como varejo e serviços, isto pode ser impraticável. Assim, a estimativa das vendas se restringe ao aspecto monetário. Por exemplo, Departamento de Eletrodomésticos, linha branca, orçar em X milhões. É necessário também optar por um modelo de colaboração que melhor se adapte ao trabalho entre as equipes. Existe atualmente duas formações mais utilizadas pela empresa para o processo de elaboração e acompanhamento do orçamento de vendas. A primeira forma é o processo centralizado. Neste modelo, o orçamento de vendas é realizado pela gestão comercial, onde se utiliza de dados históricos e de informações, planilhas enviadas pelos agentes de vendas ou gerentes de filiais. A partir destas, consolidam-se e projetam-se volumes, receitas, margens... Normalmente, estes planos projetados são desenvolvidos à equipe de vendas como orientador de suas metas. Já o segundo modelo é com base em um processo descentralizado mais automatizado. Neste modelo, a projeção de vendas é feita nas pontas, ou seja, os agentes e gerentes comerciais ficam responsáveis por elaborar e planejar as vendas, segundo as diretrizes e premissas da diretoria comercial ficando esta apenas com a consolidação e revisão final das informações. Este modelo se torna muito mais eficiente, pois força um envolvimento e comprometimento maior de todos os agentes e gerentes comerciais, tanto na elaboração como na execução. Afinal, são eles que estão diretamente em contato com o cliente e serão os responsáveis pelo sucesso da execução do plano. Antes de se adotar um outro modelo, é preciso, no entanto, entender a cultura da empresa, o nível de autonomia das equipes e da delegação de responsabilidades, além das ferramentas disponíveis para auxiliar no processo. Tão importante quanto o modelo de elaboração e colaboração a ser utilizado pela empresa, são as fontes de informações que servirão de subsídio para que possamos ter uma maior assertividade no planejamento. Assegurar uma boa integridade e integração das fontes dos dados é fundamental. Vamos falar de algumas fontes mais utilizadas. O módulo de vendas do ERP. É nele que estão as estruturas de comercialização e as informações históricas de mercado, clientes, volumes, preços e prazos. Os sistemas especialistas ou legados são os sistemas específicos de mercado ou desenvolvidos na empresa que são utilizados para fazer gestão operacional do dia a dia de vendas. Premissas da diretoria. Vindas do sistema de planejamento corporativo, possui as premissas e indicadores de crescimento. Políticas de investimentos e inovação, percentual de margens esperados. Informações de mercado. Buscar de fontes de pesquisa de mercado. Qual o crescimento projetado para a economia e o setor de atuação? O que o cliente está esperando? Exigência com relação ao produto. Modelos em planilhas de Excel, por sua flexibilidade, são utilizados por várias empresas para suprir as necessidades do dia a dia que o ERP ou sistemas especializados não conseguem atender. Outro ponto importante no desafio de se planejar vendas está no alinhamento a uma boa gestão da rentabilidade. A gestão da rentabilidade é uma prática fundamental e deve estar associada ao planejamento de vendas. Não dá para dissociar vendas da rentabilidade. Aqui vamos pontuar rapidamente alguns princípios e fundamentos. Por ser amplo e importante, dedicaremos futuramente outro webinar exclusivamente ao tema. Muitas empresas pensam que praticam a gestão da rentabilidade, porém, em sua maioria, não vão além do simples gesto de gerenciar a rentabilidade. Qual é a diferença? Gestão é mais ampla na administração e envolve a interação de diversas especialidades. Já o gerenciamento está relacionado a uma visão departamental ou específica, que normalmente não trabalha as relações causais e temporais do objeto ou evento que está sendo gerido. Trazendo para o nosso tema, a gestão da rentabilidade é uma prática que, apesar de mais ampla e complexa, é um modelo que dá à empresa uma vantagem a longo prazo sobre seus concorrentes que simplesmente administram a lucratividade. Esta prática proporciona um melhor entendimento na busca do equilíbrio receita versus mercado versus metas de lucro. Já a prática de gerenciar a rentabilidade é uma abordagem mais específica, simplista, que acaba se limitando na busca por maximizar receitas e minimizar custos. Por ser mais fácil, ainda é praticada pela maioria das empresas. E até, por parecer óbvio, pela velha fórmula, margem de contribuição igual à receita menos os custos variáveis. Dentre as principais diferenças e características entre os modelos estão a gestão da rentabilidade ainda é praticada por poucas empresas e tem um modelo voltado para o equilíbrio entre a receita, os objetivos de market share e metas de lucro enquanto que o gerenciamento da rentabilidade está mais limitado a administrar a lucratividade. A gestão da rentabilidade monitora resultados a longo prazo, enquanto o modelo mais simplista de gerenciamento está focado no curto prazo. Ela considera a margem no estabelecimento das metas, enquanto o gerenciamento baseia-se mais em maximizar receitas e minimizar custos, e corre o risco do equívoco no mix produto. Receita e custo já a prática da gestão da rentabilidade define o mix levando em consideração o estudo da margem, individualmente e como um todo no mix de comercialização. Por ser um processo mais amplo e complexo, a gestão da rentabilidade requer ferramentas e tecnologias mais especializadas. Por fim, a prática de gestão da rentabilidade é mais difícil de usar no dia a dia Porém, vem ganhando força à medida que as ferramentas permitem automatizar os processos de colaboração e análise. Atualmente, a gestão da rentabilidade ainda é mais praticada por companhias aéreas e redes hoteleiras, que atuam muito na análise e decisão sobre taxas de ocupação. Contudo, deveriam ser praticadas por empresas de todos os setores, e principalmente por aquelas empresas que vendem tempo, como redes de comunicação, entretenimento, educação, saúde entre vários outros segmentos de serviços. Estas empresas podem alcançar melhor desempenho se implementarem boas ferramentas e práticas baseadas no planejamento contínuo e na gestão da rentabilidade. Agora que já falamos dos desafios e das boas práticas para o processo, vamos destacar as principais ferramentas de apoio utilizadas hoje pelas empresas. Planilhas de Excel Normalmente a planilha de Excel é utilizada por muitas empresas como um instrumento para fazer a projeção por ser flexível. Porém, dependendo do modelo de negócio e da necessidade de detalhe de análise e integração, ela se torna inviável. Outro fator importante é que, normalmente, a planilha é de um único dono, o qual detém o conhecimento. O ERP ou Sistemas Legados são utilizados por muitas empresas para fazer a gestão operacional das vendas, realizado e planejado. Algumas empresas também utilizam o auxílio de sistemas BI, Business Intelligence, para a projeção e acompanhamento das vendas. No entanto, dependendo do modelo ou especificidades do negócio, há necessidade de se realizar customizações para que eles possam se adequar a este processo. Um dos pontos positivos do uso do ERP é por todas as informações estarem em um único local. Os pontos negativos destas alternativas surgem quando há necessidade de se mudar rapidamente o critério de análise ou implantar novas regras de negócios. Sistemas especializados são softwares destinados a solucionar especificidades e complementar funções do processo não atendidas pelos ERPs. Estes programas devem ter desempenho superior e integração aos outros processos, além de já trazer conhecimento embarcado, segundo as melhores práticas de mercado. Isto irá facilitar a tarefa dos analistas e executivos na execução de suas tarefas, tanto na hora de orçar e analisar o desempenho de vendas, quanto na gestão da rentabilidade. Cada vez mais, as empresas exigem de seus gestores de vendas um alto nível de detalhamento e critério de análise e reportagem. Isso implica em grandes pesadelos, quando não se tem claras as regras e fontes de informações adequadas. Sem dúvida, a falta de ferramentas é um fator complicador na elaboração do orçamento de vendas e análise de desempenho, tornando-o muito lento e oneroso para toda a equipe, em todas as fases do processo, principalmente nas simulações e revisões. Esta é uma dificuldade encontrada por quase todas as empresas. Isto acontece por falta de processo bem definido, problemas de comunicação, não cumprimento dos prazos e, principalmente, pela inexistência de uma ferramenta integrada para a modelagem de venda e rentabilidade. Sem dúvida, todas as dificuldades anteriormente citadas irão refletir na consolidação das informações. A etapa de análise consolidada do plano é essencial, porém, sem uma ferramenta especializada, a produtividade dos gestores e autos executivos cai por terra. Agora que exploramos brevemente as ferramentas e suas características, vamos apresentar um pouco da experiência da Gesplan e sua solução para auxiliar neste processo. Utilizando a experiência adquirida ao longo de seus mais de 15 anos no mercado de softwares e serviços especializados, as soluções Gesplan permitem as seguintes análises e cenários para apoiar no planejamento de vendas e na gestão da rentabilidade, projeção da rentabilidade por clientes, região, linhas de produtos e serviços, projeção dos custos diretos, impostos e deduções, simulação e alocação de custos indiretos em níveis estratégicos da estrutura comercial, análise das informações de margem de contribuição, resultado operacional, automatização para análise e reportagem, processo de orçamento colaborativo e integrado. Integração com o planejamento corporativo para estimativas de custos e despesas baseado no plano de vendas e da cadeia produtiva. Podemos identificar um fluxo do processo de elaboração de vendas. Para que seja elaborada a projeção de vendas, normalmente as empresas partem de uma análise histórica, oportunidades de mercado, crescimento, mercado externo, interno, políticas fiscais, incentivos, aumento ou redução dos impostos e fornecedores, preço da matéria-prima, preço de compra do produto. De posse dessas informações, projetam-se as quantidades e preços de vendas, custos do produto, investimentos, levando em consideração também as premissas financeiras definidas no plano corporativo, como prazos de pagamento, recebimento, estoque, integrando-se todas as informações no modelo... Teremos construído um cenário inicial de partida, o qual poderá derivar em novas simulações de premissas até que se tenha o orçamento aprovado. A seguir, vamos fazer uma rápida demonstração da solução GESPLAN para o orçamento de vendas e rentabilidade. Neste exemplo, vamos apresentar um modelo de negócio de uma indústria, onde foi elaborada uma estrutura comercial que permite analisar os dados desde a empresa, mercado, regional, país, estados clientes até o nível de produto. Entretanto, como descrevemos anteriormente na nossa apresentação, ela pode ser modelada para atender os diversos segmentos de negócio, como serviços, indústrias e outras. Esta estrutura comercial irá permitir que a empresa possa, durante e após a elaboração do orçamento, ter visão de todos os componentes da margem, como receita bruta, os impostos e deduções, os custos variáveis, além das alocações de despesas fixas diretas detalhadas em até 10 níveis da estrutura comercial. Relatório e consultas Feito o processo de entrada ou carga das informações a partir de base histórica ou estatística, os gestores poderão analisar e extrair as informações através dos relatórios disponíveis no sistema, dos quais que podem ser construídas as linhas que compõem a estrutura do demonstrativo de resultado ou um relatório de margem de contribuição. Iremos gerar um demonstrativo no nível da empresa, sendo possível gerar a informação do planejado como do realizado em toda a estrutura comercial que foi desenhada. Neste exemplo, vamos gerar agora uma margem de contribuição do nível do produto. Gerado o relatório, podemos analisar do menor nível até o maior nível da estrutura comercial. Podemos também gerar relatórios de realizado, corporativo e forecast, que considera os meses realizados mais os projetados na ferramenta. É possível ver também a periodicidade dos dados apresentados no relatório. No caso, iremos gerar um demonstrativo. Um resultado operacional no nível de Santa Catarina trimestralmente. O resultado de Santa Catarina para este trimestre separando os dados e o total do ano que Santa Catarina contribui para o total da empresa. Note que as linhas do relatório podem ser configuradas, ou seja, abrimos até um nível que facilite a análise dos gestores. No exemplo Deduções, abrimos a linha ICMS, IPI e Confins, onde o gestor pode identificar o quanto representa estes impostos do total do produto que for comercializado do preço de venda. Outro item importante é a possibilidade de chegar até o nível de resultado operacional em qualquer nível da estrutura. Ou seja, como o sistema trabalha com critérios da alocação de despesas que principalmente são utilizados pelos ramos de serviços, onde a prestação de serviços é alocada como se fosse o custo do produto, compondo alguns itens da composição do custo. É possível fazer a alocação da despesa pela receita bruta, Receita líquida, custo, volume e o sistema a apropriar estas despesas em qualquer nível da estrutura. E assim podemos ter detalhadamente no relatório as informações que compõem as linhas de despesas administrativas de acordo com o critério de alocação. No exemplo, podemos verificar no relatório as informações, ordenadas e salários. Iremos detalhar mais. Então, podemos gerar as informações até chegar ao nível do atributo que está compondo a linha ou centro de custo, que iremos alocar as despesas no relatório. Outro item importante é que podemos comparar os dados, as informações na tela, Consultas e Dashboard. A solução possui recursos para gerar consultas e montar painéis gerenciais para análise das informações em níveis mais estratégicos ou criar dashboards e gráficos para compor books executivos e reuniões de acompanhamento de metas em um alto nível de colaboração. Assim encerramos este webinar, o terceiro de um total de quatro encontros. Finalizaremos esta série com o tema de Planejamento Econômico-Financeiro Integrado. Mas não deixem de acompanhar a nossa outra série sobre a arte da administração do Caixa. Caso você tenha alguma dúvida ou queira maiores informações, é só entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail ou redes sociais. Ou acesse nosso site. Obrigado!